Muito bom, muito bom. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui no IST Tavis Park. Eh, quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Felipe, que está ali operando os equipamentos todos. Eh, conheço o Felipe há muito tempo e é uma grande honra para nós, do dos Professional Institute, estar tendo aqui algumas conversas com vocês. A gente aprendeu muito nesses dias. E, inclusive, eh, eu... Não tive tempo, porque a minha apresentação não consegui me envolver em tantas atividades, mas eu queria mudar a apresentação que eu vou fazer agora, colocando exemplos de mulheres. E, e aí eu vejo quanto que quando a gente fala de TI, é, é tão comum, ainda mais assistindo as apresentações dessa manhã, a gente se referir a homens brancos. Então, podem ter certeza que na minha próxima apresentação, os exemplos são serão bem, bem, bem diferentes. É, eu deixei o timer ali rodando, eu tenho uma... Uma grande, digamos assim, característica, mesmo que eu tenha os slides para apresentação, que ela serve mais como um guia para mim, para eu seguir o tempo certinho, eu acabo nunca falando as mesmas coisas. Até porque é sempre dinâmico. Quando a gente está num evento, a gente aprende mais coisas, vai fazendo mais relações, aprendendo mais coisas. Mas então, eu sou César Brode, depois eu vou falar mais um pouquinho sobre o que é o Linux Professional Institute. Vocês, juntando César Brodio, tudo junto, sou eu em todas as redes sociais para quem quiser me seguir. Estou até no TikTok, mas não faço nenhuma dancinha no TikTok. Felipe, vamos Pode, ao próximo? Posso dançar? Pode dançar com as castanholas. <risos> Perfeito. Bom, quando a gente fala de ciências, a gente é, costuma separar o que são ciências exatas, matemática, física, química, das ciências humanas, aí vem a filosofia, a sociologia, a história, antropologia, antropologia, estava conversando sobre isso com o Rodrigo agora há pouco, e quando a gente fala é em ciências, Felipe, quando a gente fala em tecnologia da informação e outra, a gente diz que são ciências ocultas, porque na verdade tem muita coisa aí que a gente nem sabe como funciona, mas funciona. Vamos para o próximo slide, Felipe? É, aliás, uma coisa muito bacana que eu gostei aqui é... Alô. Na parte da manhã eu tive a oportunidade de montar esse pisca-pisca aqui. Acabou de cair a pilha não faz mal. Que no fim das contas é um, é um hardware livre. Acho que tá, acho, faltou pilha nesse daqui. E olha é que eu, eu não sei falar parado, vamos ver é se é possível. É uma arte, é uma arte. É. Mas <risos> esse daqui é um, é um hardware livre. E é muito bacana assim ver... É, o efeito que faz nas crianças e mesmo não nas crianças os, nos jovens também que nunca que só viram as coisas já funcionando quando tu pega uma coisa para fazer voltar tu começa a ter vontade de entender como é que funciona e é nessa vontade de entender e o fato disso aqui ser tudo com componentes discretos que a gente compra em qualquer lugar a gente começa a entender o circuito como é que funciona o é, quanto que isso nos aproxima da tecnologia, o quanto o fato da tecnologia está aqui na minha mão, eu posso fazer perguntas para o meu amigo ali, na hora que eu estou montando, errar, e aí ele chega e olha e me corrige, o quanto isso traz de aprendizagem, e para essa aprendizagem acontecer, essa tecnologia, esse conhecimento tem que ser aberto e a gente pode trocar esse conhecimento com todo mundo. Eu vou fazer um paralelo, aqui eu sempre brinco assim, que no mundo da tecnologia, é um mundo lindo, mas não existem atalhos, requer estudos. Mesmo para fazer uma, uma plaquinha dessas aqui, quanto tempo tu levou? Umas 10 horas. Quer dizer, Mas o, o conhecimento que tu adquiriu antes de fazer essa plaquinha, certamente é muito mais tempo que isso. Né? Pois é. Então, não existe mágica, tem que estudar. E aí eu faço um paralelo aqui, porque o Harry Potter é um personagem que todo mundo conhece, entre o que o Harry Potter passou, e o quanto que ele evoluiu, e o quanto que ele teve que estudar. Vamos lá para o próximo. Então aqui tem uma... eu vou citar dois exemplos aí que são duas pessoas que eu tive a, a oportunidade de, de conviver e conhecer. A minha direita ali está o John Maddoch Hall, que hoje é presidente do conselho do Linux Professional Institute. E do meu lado esquerdo está o Linus Torvalds, que é o criador do, do Linux. E a Caroline teve a oportunidade de é, aprender um pouco comigo ontem na sessão que a gente fez. Vamos adiante. Então, se a gente pensa ali, o Harry Potter, do zero aos 11 anos, nasceu ali em 1980. Em logo em seguida, não tinha nem um aninho, ficou órfão. Em 85, o coitado foi matriculado na escola de trouxas. Eu não sei se a tradução para português de Portugal é a mesma, é a mesma? Os muggles. É, no Brasil, virou escola de trouxas. Só em setembro de 91 que ele entra em Hogwarts. Quando ele entra em se a gente aproxima isso do mundo da programação, e eu sei que nem todos aqui são da área da programação, mas eu coloco assim que esse seria o equivalente ao primeiro projeto de Mob Programming, programação assim em grupo, que ele teve ali com a Hermia e com o Ron. E quando a gente pensa na história do Linus Torvalds, o cara que criou o Linux, ele começou ali com seus 12, 13 anos de idade, ganhou um computador, do avô dele, e escreveu um programa chamado Sarah is the Best, Sarah é a irmã dele, o programa era um programa em basic, não sei se alguém aqui conhece basic, mas linha 10 basic, print Sarah is the Best, Via, linha 20 go to 10, ou seja, o programa só ficava fazendo isso, ou seja, começou o caminho de aprendizagem ali. Vamos para a próxima, Felipe? Em outubro de 94, então, o Harry Potter participa do torneio Tribucho, Tribucho, Triwizard Tournament. E aí o alvo Dumbledore fala, a glória eterna, isso é o que aguarda o estudante que vencer o torneio tributo. Mas, para isso, ele precisará sobreviver em três tarefas, três tarefas extremamente perigosas. Ou seja, é mágica, é bonito, mas não é fácil. Vamos para a próxima. 995 então, vem ali, o Harry Potter já está ali dos seus 14, 15 anos. Ele entra no exército de Dumbledore. O que eu considero ali, aí ele já conhece muito mais gente, tá? é o primeiro projeto que ele faz no GitHub, no repositório público. Começa a trabalhar com mais gente. E em julho, julho de 96, ele tira a sua primeira certificação, que é a Ordinary Wizarding Level. É o equivalente a uma certificação Linux Essentials, por exemplo. E a partir de 7 de setembro de 96, ele começa a ter lições com o seu mentor, que é o Dumbledore que aí eu associo também ao fato de o Linus Torvalds encontrando com o John Maddox Hall, que aí teve uma coisa interessante que aconteceu. Até ali, o ano de 94, o Linus Torvalds tinha criado o Linux, e ele dizia que era um hobby, que era um projeto dele, que as pessoas podiam dar sugestões, que ele iria até implementar se quisesse, mas só rodava no computador 386, 486 que ele tinha. O John Maddox Hall trabalhava na digital Deu de presente para ele uma máquina de 64 bits em 94. Nerds, vocês sabem como funciona, né? No final de semana, ele fez aquilo rodar numa nova arquitetura, e se hoje a gente tem o Linux rodando em celular, nos robôs que estão ali em cima, que rodam um sistema chamado Hostel Robot Operating System, que é um Linux, tá? o Android é um Linux, se vocês têm, eu passei ontem numa loja que esqueci o nome com o Felipe, tinha aqueles robôs da Rumba. os robôs da Humba rodam Linux, eu digo que eu lembro das coisas, mas eu conhecia a fundadora da iRobot, a empresa que faz o Rumba. e eles não fazem só aspirador, eles fazem também robôs que consertam dutos de gás, óleo, fibras óticas, submarinas, e aí eu perguntei para a Ellen Greener, que era a fundadora, não sei se ainda é presidente, por que, que as máquinas dela usavam líneas? Aí ela falou aqui, a não sei quantos quilômetros de profundidade do mar, tu não tem um teclado para dar ctrl alt del. Então, essa é uma das razões pela qual ela usa Linux. É, então vamos adiante, Felipe. Entre 26 e 39 anos, ou seja, olha o caminho que o Harry Potter aí seguiu. Só nessa idade ele virou chefe de departamento. Só nos 26 virou um chefe de departamento. E só com 39 anos, em 2020, há dois anos atrás, ele virou, então, chefe do departamento da Polícia Mágica. Ou seja, não há magia. Se a gente vai aprender, aliás, é mágico, mas para aprender, a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar. Vamos adiante. Estou nervoso de ficar quieto. Esse cara é, é o... Acho que é David Jarrett. Agora não vou conseguir ler o nome dele daqui. Mas é um cara que é um escritor de... É David Jarrett, é um cara que é escritor de ficção científica, ganhou o prêmio Nebula para obras de ficção, ficção científica, e ele escreveu esse artigo em dezembro de 1999. Não vou ler esse artigo até porque essa apresentação, eh, todas as minhas apresentações, depois se vocês me seguirem nas redes sociais, eu sei que vai ficar essa apresentação disponível para a página do, do evento também, todas as minhas apresentações são livres, são Creative Commons. então. Se faltou alguma coisa, algum link aí que eu estou falando, vocês não pegaram, não tem problema, porque essa apresentação fica disponível para vocês. Mas este David Sheldon escreveu em 1999 um dispositivo que a gente carregaria no bolso, ao mesmo tempo usaria para se comunicar com a nossa família, tirar fotos e tal. Então ele já estava prevendo o que seria o um dispositivo móvel, um telefone celular. E aí uma coisa que eu acho interessante é que muita gente, assim... É, brinca aqui na área de tecnologia, é muito difícil porque as coisas mudam o tempo todo. E é verdade, para quem já trabalha com programação web, se olhar debaixo do Buf aí, deve ter brotado uns quatro ou cinco frameworks de JavaScript exatamente nesse momento. No lugar onde bate mais software, deve ter brotado mais alguns deles, inclusive. Muda, mas se a gente está acompanhando a tecnologia, a gente vê que a gente adquire essa habilidade de começar a prever o futuro. E, se vocês passarem ali pela exposição, além da parte muito bacana que já dá para ver com os óculos, tem a parte de realidade aumentada também, onde tu pega o celular, aquela imagem que existe na tela, para a existir no teu celular também com uma nova interface, as coisas começam a saltar nos teus olhos. É, tem um beija-flor que vem mais para frente, tem uma borboleta que começa a voar na frente da cama. Não está no quadro, mas está na realidade aumentada que essa tecnologia proporciona. Realidade Aumentada tem um encontro escrito por um cara chamado James Patrick Kelly, não, não vou lembrar o ano, mas foi em 1950 e pouco, e saiu na Isaac Asimov Magazine, que se chama Mister Boy, e ele já falava sobre Realidade Aumentada. Então, se a gente está acompanhando, a gente começa a prever as coisas. Os próprios, é, os primeiros telefones celulares, aqueles flip, apareceram primeiro no, no jornal nas Estrelas. Então, as coisas acontecem, mas a gente, sim, se a gente está acompanhando o mundo de tecnologia, a gente tem a capacidade de prever. -se. Adiante, por favor, Felipe. Não acreditem, então, quando, eu achei, achei ótimo que eu vi uma propaganda do curso do, do IST, não lembro qual era o curso agora, mas era um curso rápido de alguma coisa, 18 meses de curso. Esses são os cursos rápidos na área TI. Tá? não acreditem em propaganda como essas aí, que vão te ensinar informática no final de semana. E o pior é que tem muita gente que, que oferece essas coisas, né? O Felipe tem lá no Heroic, é, Heroics Journey, né? Tem é, é, matemática e não é ciência de dados, é ma machine learning, aprendizagem de máquina. Né? Não é um, é um final de semana, sem dúvida nenhuma. Ninguém vai aprender em um final de semana coisas importantes. Mas vamos adiante, Felipe. É, eu recomendo, esse, se vocês procurarem por John Washington, ou procurarem por Coding Interview University, vocês vão encontrar a narrativa desse John Washington, que é um cara que colocou quanto tempo que ele, que ele levou estudando, porque ele queria trabalhar no Google e não conseguiu, mas conseguiu trabalhar na Amazon. E foram é, 8 a 12 horas por dia que ele passou estudando, para depois de oito meses entrar no Google. Então, no próximo slide, eu mostro ali que tem uma. Assim que o Felipe passar. Aí. Aí eu fiz uma regra de 3. 8 meses. Né? Então, se eu estudo 10 horas por dia, eu levo 8 meses para conseguir o emprego que eu quero no Google. Obrigado. Se eu estudo 5 horas por dia, eu vou levar 16 meses. Então, aí, para quem quiser se arriscar a fazer uma regra de 3. Se eu tenho tantas horas por dia, quantos meses eu vou levar para estudar? Tá? Então, essa é uma coisa assim bem realista e nos dá a real noção de, do que que eu preciso saber, o que que eu preciso aprender. E o John Washington tem tudo aquilo ali na, parte, na página deles. Mas para estudar, para ajudar, eu coloquei nesse link ali, o broodtech.com.br estudator, essa fórmula já para vocês, vocês podem colocar. Eu tenho duas horas livres por dia para estudar. Vocês vão saber quantos meses eu preciso estudar, para estar tá no emprego dos sonhos de vocês. Vamos adiante, por favor? E Eu trabalho, como eu falei para vocês, no Linux Professional Institute. E então eu sou um grande defensor do conhecimento livre. Eu acho que o conhecimento só avança se esse conhecimento pode ser compartilhado. Então eu devo estudar tecnologias livres? A resposta curta é sim. Mas por quê? Vamos adiante. Primeiro, é muito fácil de começar a se construir em cima daquilo. Imagine isso. Se vocês derem uma procurada no Google, software livre para tal coisa, para música, para antropologia, para história, para tradução, vai existir. Vai ser do jeito que vocês querem? Talvez não. Mas vocês têm acesso ao código e vocês podem estudar e mudar aquilo para ser do jeito que vocês querem. Poxa, mas eu preciso já aprender programação? Vai chegar um momento, eu vou falar sobre isso, vai ter que aprender sim. Mas uma das boas formas de começar a aprender sobre softwares que vão ser importantes depois, e tecnologias que vão ser importantes depois no mercado de trabalho, é participar desses projetos que são livres e ajudar na tradução, ajudar a encontrar erros, documentar para o pessoal que desenvolve. Vamos adiante, Felipe. Mais segurança. Tem uma máxima desse cara aí, que é o Eric Raymond, que escreveu esse artigo famosíssimo, que é a Catedral e o Bazar, falando da forma como se desenvolve software, como se passou a desenvolver programas de computadores, que não é mais aquela coisa, ah, vamos falar com todo mundo, ver o que eles precisam, aí eu vou desenvolver. Não, desenvolvimento de software é uma coisa extremamente dinâmica, tá todo mundo pedindo um monte de coisa, ao mesmo tempo, acontece como se fosse num, num bazar, requer a colaboração e a cooperação, Tá todo mundo olhando em cima daquilo que está sendo desenvolvido. Então, com muitos olhos, os problemas vêm à superfície. Dados olhos suficientes, os bugs aparecem na superfície. Então, software livre sempre vai ser mais seguro porque é aberto. Vamos adiante? O acesso é fácil, tá? Não precisa comprar, não precisa pagar licença, procura pelo software livre na internet, eu falei do GitHub já, mas tem o GitLab, tem vários outros repositórios em software livre de onde vocês podem baixar. Então, ontem a gente falou do Linux, o Linux é um sistema operacional que substitui o Windows e vários outros, é livre, mas assim como o Linux, a gente tem o LibreOffice que substitui o Microsoft Office e tem vários outros também, tá? Vamos adiante... É fácil de adequar, porque a gente tem acesso à forma como esse software foi feito. Então, aqui só um exemplo. Muita gente que trabalha com edição de imagens utiliza um software chamado Photoshop. Existe um equivalente livre, que é o GIMP. E o pessoal criou o PhotoGimp, que é o GIMP com uma interface parecida com o Photoshop. Para quem já conhece o Photoshop, não tem muito trabalho de aprender. Diminui a curva de aprendizagem. Vamos adiante. É, adere a padrões. O Linux nasceu dentro da internet, e a internet evoluiu por causa do Linux e por outros softwares Linux. Para poder desenvolver em cooperação, é necessário desenvolver usando padrões. E padrões, se a gente for olhar na história da internet, começam, por exemplo, com o protocolo de comunicação com essas máquinas que estão falando uma com a outra, com essa máquina que o Felipe está usando, que está acessando essa minha apresentação, que está lá no Google. Isso tudo acontece porque existe um protocolo chamado TCPIP, Telecommunications, Telecommunications Protocol, Internet Protocol. Isso é um exemplo de padrão. Tem vários outros padrões para como são armazenados arquivos em texto. Tá? E quando a gente fala em software livre, a gente está falando em aderência a todos esses padrões. A liberdade é, E outra razão, se isso tudo não convenceu Hoje, é, o mundo todo usa tecnologias livres e abertas Vocês caminhando aqui pelo IST Não foi? Vocês caminhando aqui pelo IST Vocês vão encontrar, talvez não na frente de vocês Mas os servidores, grande parte deles rodam Linux, os alunos Os alunos aqui do técnico, pelo que eu soube ontem, 80% deles usam Linux, ou seja, a gente já não está falando de uma coisa, ah, software livre é novo, é mistério. Não, já está aí. Tudo que está na nuvem usa Linux. Vocês estão acessando a internet, vocês estão usando softwares livres. A Microsoft, que durante muito tempo, assim, foi um grande representante do que é um software não livre, que é um software que vocês não podem copiar e entregar para um amigo, que é uma coisa engraçada, né? Muita gente ensinava, a gente a, a, a, ao menos a minha, não sei o Acho que grande parte das mães ensinava a dividir o lanche na escola. Até a adolescência eu dividia a lanche. Minha mãe, minha mãe me dava lanche para assistir show de rock, eu trocava até por pinga e outras coisas também. Mas a gente tinha essa cultura do compartilhamento. E o software proprietário a gente não podia mais compartilhar. Se eu gostasse de alguma coisa, eu não podia dividir com outras pessoas. em volta, Felipe. Eu acho que a gente foi para uma... Ah, tá. Então, é... o... isso daqui foi um tweet que eu peguei, é de lá de 2017. Elon Musk, vocês conhecem, é o dono da Tesla, é o dono da SpaceX, agora é o do, dono do Twitter também. Sabe, é um cara que vocês pensam, Pô, o cara está lá comprando um monte de coisa, mas na hora que ele responde no Twitter ele fala de qual a versão do Linux que ele está usando. Tá? Então é uma coisa que já é mainstream, já é todo mundo que está utilizando softwares livres e abertos. Agora vamos adiante. O Linux Professional Institute, então, onde eu trabalho. É, nós somos muito conhecidos, e a gente tem um grande orgulho disso, que a gente é, oferece certificações profissionais. E muita gente faz as nossas certificações, mas a nossa missão não é essa. A gente ganha dinheiro, é, eu consegui vir até aqui em Portugal por causa do dinheiro que a gente ganha, mas a nossa missão é melhorar o uso das tecnologias livres ao dar o suporte às pessoas que trabalham nessas tecnologias. A gente faz isso conversando com o mercado, entendendo o que é que o mercado necessita, e criando o que a gente chama de tópicos de aprendizagem que as pessoas devem seguir então para se tornarem bons profissionais no mercado. Quando as pessoas aprendem os nossos tópicos, elas, elas acabam se interessando por fazer certificações também. Mas a nossa missão principal não é a certificação. E a gente é tão interessado nessa parte de formação de pessoas que uma das missões que eu, que eu vim aqui para conversar com o pessoal do IST é a gente, nós não produtamos, a gente diz o que, que, o que, que é necessário mas a gente, não, a gente não faz cursos. Até conteúdo a gente já está produzindo, mas a gente não faz cursos, não, a gente não ensina ninguém, mas a gente conta com outras pessoas que têm, que sabem ensinar, como é o caso do IST, para ensinar o que é necessário para as pessoas que vão depois ir para o mercado de trabalho, coisa que o IST já faz muito bem. E a gente se interessou muito, especialmente na questão de trazer jovens e jovens mulheres, faltam muitas mulheres no mercado de TI. Falta muita gente, mas a gente tem muitas mulheres que ainda não estão no mercado de lei. É um mercado muito desigual. Então, uma das missões do, do Lewis Professional Institute é trabalhar a questão da, da, da, da igualdade, da inclusão e da diversidade. Então, nós estamos muito interessados na parceria com o IST, trazer o conteúdo do LPI dentro dessas jornadas heróicas que eles têm aqui, estamos conversando com isso, espero muito, muito que a gente evolua e que num próximo evento eu possa vir aqui e a gente possa dar um exemplo juntos, né Felipe? Vamos adiante. Aqui são só, nem, nem vou falar sobre isso, tá? Vocês podem ver em lpi.org, isso aqui é só um exemplo dos, dos caminhos que a gente tem para certificação. Então vem lá desde o essencial de Linux, de segurança, de desenvolvimento web, de internet das coisas, até as partes mais é, complexas ali, de de segurança de novo, mas de, de ambientes mistos para nuvem, é, tolerância a falhas e alta disponibilidade. Hoje a maioria dos servidores que estão aí na internet não pode parar. Pô, o Facebook para, o pessoal tem crises existenciais, né? Então não podem parar. E são máquinas... Facebook, Twitter, todas essas que eu falei, tudo roda com base do software livre. Tá? Vamos adiante, filho. vamos, Vamos passar essa. Todo mundo me pergunta isso. Você terá que saber programar? E eu tenho que dar a dura resposta. Sim, em algum momento da vida vai ter que saber programar. É complicado. Fazer um coisinho desses aqui também não é fácil. Sabe, mas o pessoal, a meninada sentou ali e conseguiu soldar, fazer o um negócio direitinho, com o pessoal ajudando tá? Tudo é processo de aprendizagem, programar é processo de aprendizagem, e todo mundo já programa, mas não sabe. Quando te explica para uma pessoa, ah, como é que tu vai da tua casa até o dos espaço, e a pessoa diz, ah, caminho até o ponto de ônibus, pego o autocarro, do autocarro eu pego o trem, aí caminho mais um pouco, isso eu já estou explicando, eu estou programando a outra pessoa a fazer alguma coisa. Programar é isso, é a gente descrever como as coisas são feitas. E a gente tem que lembrar que o computador é uma máquina burrinha, então a gente tem que descrever bem direitinho. E para isso existem padrões, os padrões são as várias e várias de programação. Vamos para o próximo. Ah, há muito incentivo, existe muita falta de programadores no mundo. E aí, de novo, existem muitos trabalhos de empresas que reconhecem que faltam programadores para trazer mulheres para o mundo da programação. A Disney, a cada, as coisas estão cada vez mais automatizadas na Disney. É, Disney começou com a história dos animatrônicos, aquelas coisas todas, mas nos parques da Disney tem cada vez menos gente trabalhando diretamente nas atrações. Tá tudo automatizado. O que fazer com as pessoas que não estão mais trabalhando direto nesse trabalho mais manual? A Disney teve essa ideia, vamos fazer um programa com as nossas mulheres, que se chama Cold Rosie 2.0. Rosie é o nome em inglês da, da mulher do Pato Donald, que em português do Brasil é Margarida, não sei se aqui também é a Margarida. Ótimo. Então, eles estão levando, desde 2018, mulheres que não trabalhavam com programação a trabalhar como programadoras. Então, é importante, sim, a gente aprender programação. Vamos adiante, Felipe. Dicas. Aprende primeiro a lógica de programação, que vai ser o básico de todas as linguagens. Tem muitas apostilas, muitas coisas no YouTube que vocês aprendem que é a lógica de programação. O que é a lógica de programação? Basicamente, são decisões. Se tal coisa acontecer, eu vou fazer tal coisa. Se tal coisa não acontecer, eu vou fazer outra coisa. Se é, isso daqui tá legal, eu vou repetir isso aqui, até tantas vezes. Depois de tantas vezes eu saio fora. A não ser que alguma outra coisa antes. Então, se, se não, então, repete. Isso é lógica de programação. Se isso e isso acontece, se isso ou aquilo acontece, tá? Não é tão difícil. A gente consegue aprender a lógica de programação em papel, sem chegar perto do, do computador. Aí escolhe uma linguagem de programação. Tá? Existe hoje, assim, uma, uma, uma grande guerra santa no, no mundo das linguagens de programação. O pessoal se encontra na rua e se bate como se fosse o pessoal do Benfica e do esporte. Tá? Não, não precisa, amem-se, né? independente da linguagem de programação que vocês escolherem. E aproveita, quem não sabe ainda, para aprender inglês junto. É, eu sou tão contra o imperialismo quanto vocês, mas o fato é... Mercado de trabalho. Quem não sabe inglês nas profissões, a partir de pleno, está condenado a ganhar 50% menos de quem, de quem sabe inglês. tá? E todos os termos das linguagens de programação estão em inglês. Quando eu falei se, sí", se, sí", sí", não, então, estou falando if, then, else, que é o que vai estar tá dentro das linguagens de programação. Então, aproveitem para aprender inglês juntos. Comecem a programar com uma ideia moderna, uma interface de desenvolvimento integrada moderna, tem várias delas eu gosto do, do, do, do Jupyter desktop, mas tem várias delas escolhe um projeto que te atrai ninguém tem, precisa começar a aprender com alguma coisa que não gosta, sabe? Certamente se tu olhar lá no fundo do, do, do teu coração tu vai ter uma coisa que tu gosta bastante coloca esse nome, coloca junto software livre é, GitLab ou GitHub vai ter alguma coisa que tu goste tu começa a poder te envolver nesse projeto. E aí, conta para todo mundo o que tu tá fazendo. Tá? É bacana quando a gente começa a descrever que outras pessoas... Mais gente... De trabalho em conjunto. É um mundo de trabalho em equipe. E nessa de contar para todo mundo, tu também vai construindo o teu portfólio. Quanto, quanto mais tu avança na tua carreira, mais as empresas vão querer ter uma conversa contigo e não vão mais te perguntar o que, que tu sabe programar ou não. Vai ser assim... Pode passar isso daí. São só os links que o pessoal pode olhar depois. Pode passar, Felipe. Meus é. 20 minutos, eu tinha pedido. O que eu queria dar de para aqueles que estão é, pensando em mudar né, da sua área, onde estão, para o mercado de trabalho que envolva cada vez mais tecnologia de informação, esse mundo do software livre e de código aberto, ele é muito interessante, ele é bastante receptivo e ele dá muitas oportunidades. Tá? Eu vou dar um exemplo, é, minha filha mais nova. Eu comecei a aprender Linux por causa da minha filha mais nova. A Carol sabe que eu contei essa história ontem. Minha filha tinha acabado de nascer novembro de 92, vai fazer 30 anos, daqui a alguns meses, e eu trabalhava com um sistema operacional que era o antecessor do Linux, que era o Unix. O Unix é o pai do Linux. E a gente, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha é, várias instalações com Unix. Toda vez que dava um problema, toda vez que tinha que instalar alguma coisa, eu tinha que ir até esses lugares e passar alguns dias. Se eu tivesse uma máquina Unix que eu pudesse carregar comigo, eu teria que viajar menos ou ficar menos tempo nesses lugares. Eu queria estar perto da minha filha. Aí, na época, no Brasil, em 92, uma licença do um Unix para o um desktop custava 5 mil dólares, era muito caro. É, sobre as meninas, quem daqui está diretamente ligado à tecnologia e pretende permanecer no campo? Tudo isso, uma de cada vez, pelo amor de Deus, eu não consigo. Tem uma tímida que levantou a mão? Não, não. Está quase, então, está quase indo para o campo da tecnologia. Da arte? Nenhuma menina da arte? Nenhum, nem campo artístico, nem dança, nem desenho, nem, nenhum? É todo mundo de humanas? Todo mundo de exatas? Ciência. Ciência. Qual? Qual área? Ciência Ciência Certo. De biologia. Maravilhoso. Está ótimo. Então tá, meninas, é isso. Vocês é, vão ter aqui nesse espaço a visibilidade de mulheres que persistiram, mesmo quando todo mundo falava para elas não continuarem, elas continuaram e chegaram a chegar. Servam de exemplo para nós em todos os nossos sonhos. Obrigado, gente. Agora aproveitem. Se é, a ideia aqui, eu percebi que não, não foi mais ou menos como a gente pensou, mas a ideia primeira era abrir um pouco para as meninas poderem falar. Se, caso vocês queiram falar alguma coisa, esse é o momento, se quiser abrir alguma discussão, né, porque é como eu disse anteriormente, não é só uma questão de tecnologia, mas também é uma questão de sociedade. Então, caso alguma das meninas queira fazer uma pergunta ou abrir uma discussão qualquer, dentro, contar um caso, um desabafe, mais teria uma loucura qualquer... Podem falar e a gente traz aqui essa discussão, essa reflexão para todos, tá? Caso, caso não queiram, fiquem à vontade também e aproveitem a nossa exposição e a nossa reflexão. Acho que o César vai contar um caso Eu vou contar um caso rapidinho, porque eu, eu não vi quem foi, mas eu vi que alguém aí trabalha em área de biologia, está fazendo ciências, ciências biológicas, alguma coisa assim. A menina de rosa, tá bom. É, eu, uma, uma das primeiras coisas assim que eu desenvolvi profissionalmente, junto com um sócio meu, que era biólogo, mestrando em zoologia, é, ele criou no trabalho de mestrado dele uma fórmula matemática que descrevia como é que crescia peixe, camarão, lagosta, um monte desses bichos aí do mar. E aí ele me dá água doce também. Mas aí ele é, ele viu assim que conforme a temperatura, conforme uma série de fatores, o quanto que ele dava de comida para o bicho, é, qual o peso que o bicho atingia no momento em que o mercado pagava mais. E foi desenvolvido um software com um gráfico bonito em função disso tal, e foi vendido para o pessoal que tinha no Brasil fazendas de, de camarões e lagostas. Então, às vezes, eu falei assim logo, Tu gosta de uma área, mas não sabe como começa a envolver tecnologia, é procurar assim, pô, biologia, software livre, é, peixe, software livre, sempre vai encontrar alguma coisa e sempre tem ideias muito interessantes a partir das quais a gente pode descobrir lugares onde a gente é, pode se desenvolver, pode desenvolver outras coisas, porque o fato é, não tem escapatório, Eu acho que desde o momento que a gente começou a colocar um computador no bolso, é, diga-se assim de passagem, muito pouca gente sabe, mas é um, um celular Android, é um computador com Linux. Desde que a gente passou a fazer isso, a gente não escapa mais da tecnologia. A tecnologia está grudada na gente. Há teorias, inclusive, que já dizem que nós somos ciborgues. Eu não duvido, porque eu conheço gente assim, eu estava falando antes, se o Facebook cair, a pessoa morre. Então a gente já está tão conectado com a tecnologia que é parte da nossa vida, então é importante a gente ver, mesmo que nesse momento a gente não não associa as coisas, começar a perceber aonde que a tecnologia está fazendo parte da nossa vida. Vocês como artistas imaginavam que está um, trabalhando um com é, assim, que QR É, Aproveitar o que o César falou, é importante isso também. Dentro da arte, muita gente acaba pensando que a arte não tem essa conexão. E umas coisas que a Fernanda e eu esquecemos de falar, que foi inclusive o nosso grande Luiz também que acionou essa, essa chave, é justamente o que é essa integração que nós resolvemos aqui entre arte e tecnologia. Então, como já foi dito pela Fernanda, as artes ali quase todas têm acesso à arte tridimensional e duas delas, vindo da direita para esquerda ali, no caso do fundo de vocês para frente, as duas últimas têm realidade aumentada integrada com a plataforma do Instagram, né? Então, quer dizer, e, e, e quando você coloca a realidade aumentada ou os óculos 3D, são outras obras. É a mesma obra, só que uma outra leitura. Né? Você enxerga coisas que você não, enxerga, não enxergaria sem esses recursos tecnológicos. Então, isso é uma questão também importante, inclusive, afetando a mim, né? porque eu também nunca, nunca tinha esse, esse pensamento. Bom, acho que é isso. Alguém gostaria de se manifestar, chorar, gritar? Fazer uma piada, não? Sim. Os meninos também podem falar, gente. Eu, claro que, né, mas se quiserem falar alguma coisa, senhor? Não? Então tá bom, Fê. Então acho que é isso, Luiz. Só vou apresentar Obrigado, gente. Aproveitem, tá? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fernanda. Obrigado, César. Bom, voltamos aqui de novo. É, pessoal, Agora a gente vai ter a Ana Moura Santos. Ela vai fazer uma dinâmica com vocês aqui. tá? Alguém já fez soldadura na vida aí? Vocês conhecem? Já escutaram? Já fez? Tá. Alguma menina fez? Alguma rapariga? Já construiu um circuitozinho desde o zero? Não? Não? Não? Ninguém? Tá bom. Então a Ana Moura vai ficar uns 10 minutinhos com vocês. Não é isso, Ana? Vem cá. Ok, então eu vou só distribuir uma folha que tem quatro QR codes. Vocês escolhem só uma e respondem às perguntas que lá estão. Pronto, é isto. E depois vão ter várias atividades. Uh, umas aqui em assim, cima no Atrio outra é lá em cima no. Já agora, isto que são as instalações do Instituto Superior Técnico, Campos de Parque, funcionam aqui quatro cursos. Há bocado perguntarmos, agora aproveito para dizer a toda a gente, não é? Funciona a gestão industrial, eletrónica, redes e comunicação e informática. Bom, portanto, serão bem-vindas e bem-vindos a, claro, a... Claro. Ah, entrar. Claro. Ok? Isto é, é o Bom, Agora, é muito simples e é uma brincadeira que depois, eh, ao analisar com os vossos professores, está eh, bem? portanto, agora é respondem só que olhem um dos QRs e respondem ah, aos ao lá está e depois, no final, tem um outro quer para esconder ou do questionar. OK? Não há perguntas por nós é simples parecidas. OK. Obrigado.